Tem como comparar. Só pra de valor, eu tava lembrando aquele final de semana, eu tava lá em Poços, Poços de Caldas, né, Minas? Minas, cachaça, pia. Minas, E aí no sábado a gente falou, pô, vamos a algum lugar? A gente foi em Andradas, uma cidade do lado ali em Poços de Caldas. E aquele restaurante, tinha mineiro mesmo, assim, fogão lenha, né? Aquela comida mineira. Aquele porcão lá? Porco aberto lá? Porcão, tinha também. É, lamento. E, e, cara, a gente tava em três famílias, mano. Tinha umas bem umas 15 pessoas ali. Nossa, mano. Tomamos cerveja, suco, coca-cola, comida não, à vontade, né, porque aquilo é self-service. Branquinha, branquinha? também tinha. Cara, comer uma... Cara, eu, eu comi, eu fiquei peidando o dia inteiro, tanto que eu comi. <risos> e... No final, 200 reais pra cada família é, é, mano, cara. é foda, velho 200 ah, reais Tinha um lugar em Guarulhos que eu também É eu muito preciso, barato Eu preciso muito voltar lá também Tem que, que sair de não... São Paulo é, é. outro mundo. Guarulhos é, já não é tão caro quanto São Paulo Mas não é tão barato igual o interior, assim Mas tinha um lugar lá em Guarulhos que eu adorava ir E espero que não esteja fechado na pandemia Porque eu preciso ir lá depois da pandemia Encontrar meus amigos de Guarulhos Chama Boteco do Azinha Um boteco é. um Boteco do Azinha ah, Azinha, do Azinha. Azinha. Azinha. Azinha. Azinha. A gente entende da Zilo, porque... Asilo. Do é, Asilo. Aí, essa boteca do Asinha, como é que era? Era um botecão ali, perto do Paravente, lá em Guarulhos, assim, você passa do centro ali, pega a tiradentes ali, quem quiser ir, né? Fica perto ali do retorno do Paravente. Era um boteco, cara, botecão mesmo, pequenininho. Na Copa de 2014, foi é do Brasil, né? 2014, foi é do Brasil. Foi. O cara. Ele reformou o boteco inteiro Então ele ficou com uma cara a partir de fora Como se fosse um botecão mesmo ainda Só que interno ele fez dois andares Fechou e, fe e reformou o boteco O boteco Já lotava Você tem que ver o boteco depois de reformado Aí, O que, que é bom? Sabe aquela TV de famosa TV de cachorro? Que fica aqueles frango rodando? O Sim. cara ele faz isso Só que só de tulipinha de asinha cara, Não sei se vocês gostam Eu adoro asinha Mano, é, aí gosto. você vai lá e, e, pede, é, e pede pra ele fazer o, uma porção de asinha pra você. O André da sobrecoxa. Aí ele vai lá, enche um, enche um isoporzinho de, de asinha. Aí é tipo isso que o André falou. Cara, é asinha a noite inteira. Cachaça. Cerveja hipergelada. Mano, você bebe que a noite boa. inteira. Bebe a noite inteira. Aí você vai ver a conta. Porra. Tipo, cem reais pra cada um. É foda, né, cara? Cara, é muito bom, cara. Então eu preciso voltar lá no Boteco do Asinha lá, que puta... Azinha do Não, cara, e, e cara é bom e é barato. muito cara. bem, cara. É cerveja original, que eu falei, é Coca-Cola. Então, só original, natural, original e Heineken, só, ou... mano. quando, uma uma vem a, quando assim, pá. quando você, você come assim, você, pelo fato de você estar tá acostumado com coisa mais cara, né? Você já vem esperando aquela porrada, né? Mas beleza, né? A gente tava lá... É... Fazia ah. um tempão que a gente não saía, né? Vamos aproveitar. Sim. Pô, hora que chegou a conta, eu não acredito, cara. Não acredito, Aí você pegou mais uma rodada. De é, novo, eu quero de novo. De novo. Põe a mesa de novo que nós vamos ficar mais duas isso, horas. Isso daí. me lembrou por que eu fiquei anos sem tomar cachaça agora. É. Eu, eu geralmente, eu ia pro Rio de Janeiro lá na, em Cabo Frio no... Nossa, no, nunca foi pro Rio, cara. No fim do ano, é muito bom Cabo Frio, eu acho muito legal lá, muito bom, muito gostoso. E, cara, Cabo Frio, ele meio que tá... entre, Vou brincar assim, né? Ele é mais longe que o Rio, pra quem tá em São Paulo. Mas cola muito mineiro e paulista mesmo, né? E carioca. Então, lá tem muito paulista, mineiro e carioca, em Cabo Frio, no fim do ano. Eu lembro que teve um ano, já tava mais velho, já bebia, tudo. E era legal lá também, porque, como é praia, geralmente praia, nessas bebidas de rua, é barato você comprar as bebidas, né? Então, cinco reais você compra um drink... E era assim, lá em Cabo Frio tem um lugar que era o Ponte, que todo mundo se reunia pra beber, né, zoar, e aí ficava do lado da praia ali, né, e aí eu lembro que eu conheci umas mineiras, velho, aí a gente começou a querer competir de beber com mineira. Gente, se você não é de Minas, se você é de São Paulo, qualquer outro estado, não faça isso. Não, competir com de competir, tomar cachaça ou tomar qualquer coisa com o mineiro. Não é porque os caras são fortes, é que os caras são sem limite mesmo. E assim, foi as meninas. Só lembra tá que assim, eu tava, sei lá, na minha quinta dose de tequila, o quinto drink, e as meninas já estavam no oitavo falei caralho velho não pode ser tanto que as minas depois eu, tanto que eu voltei de boa andando para casa as minas já estavam caída na praia dormindo né então tem o lado bom lado ruim né mas eu lembro que aí teve uma mineira falou não vamos tomar você toma rápido eu falei ah deixa eu consigo tomar vamos fazer a competição aqui né quem toma mais rápido né o que, que vai ser 51. Aí na hora eu falei, Pô, nossa, velho. Eu já na época eu nem tomava cerveja direito. Eu só Isso tomava é vodka. Velho, hein, meu? Eu só Isso tomava é é vodka velho. e uísque. Eu não gostava de tomar cerveja na época ainda, muito menos cachaça assim. Só que eu tomava uma cachaça uma vez, ou outra, com caipirinha e tal, né? Só que nunca tomei pura de virar. Ah, é, mano, vira o tequila, essa porra aqui, vambora. O cara colocou um, aquele copinho, aquele copinho de plástico, ele encheu o copinho plástico de 51. Tipo assim, 5 reais, né? Aí eu comecei a tomar E tava tipo assim, né? Era pra quem tomava primeiro Aí eu comecei a tipo, dar uma goladinha Pra ir aos pouquinhos que mano, não dava, né? A mina virou e falou assim Que golinho? Não, é pra virar Aí eu, ah, não, mano Não vou levar desaforo pra casa, não Cara, eu virei aquela Aquele copinho de Aquele de, de, de plástico de, de 51 Eu não sei Mas, como na voltou. hora não, eu não, não, não voltou e eu não sei até hoje como não voltou, André. Quadrando não bebe, ele não sabe essa sensação. De parar ah, aqui, ó. É ó ela, voltar. ela para aqui e volta. Eu não sei, André, o porquê que não voltou aquela hora. Mas que ficou aqui, ficou. Cara, eu fiquei acho que uns 5 anos sem tomar cachaça de novo. Nossa, <risos> acho não... que eu fui tomar cachaça, eu já devia ter uns 24. <risos> Não, é, acho que é uns três anos depois, quatro anos que eu já Olha devia ter. O cheiro ter. daquilo é forte e assim, demais. E assim, não era uma cachaça boa. E não era pra virar um pouquinho. Era um copo de plástico inteiro de 51. Eu acho que eu fiquei anos sem tomar cachaça. Até na caipirinha. Porque eu ia tomar caipirinha de cachaça. Eu sentia o cheiro. Me lembrava desse dia. Aquela cachaça aqui, ó.